Vida, liberdade, propriedade, e busca da felicidade. Às vezes, alguém precisa se levantar para ser um estandarte. Uma voz que vai influenciar toda uma nova geração. Eu, JJ, apesar de ser um provedor de entretenimento, entendo que eu tenho uma responsabilidade para com estes jovens. Só que não! <risos> <risos>